What's up, galera? Tudo bem com vocês? Andar de ônibus nunca foi uma coisa tão agradável. Imagina quando você tem que andar de ônibus, dividindo um espaço de menos de um metro, com uma pessoa possivelmente muito chata. Oi, amigo, tudo bem? Cara, eu comprei essa blusinha aqui, ó, babado. E tem também aquela pessoa que ela prefere... Não tomar banho como um ser humano comum, ela prefere tomar banho, digamos que. que ela não toma banho do, do jeito convencional que qualquer ser humano toma. Por exemplo, ao invés de tomar banho com shampoo e sabonete. com shampoo e sabonete, a pessoa prefere tomar banho com perfume muito perfume. Ai, deixa eu terminar o telefone que ele tá tocando. Não, não, não, não. <risos> Tô com perfume, eu passei tanto Porque ele é tão gostoso Nossa, o perfume é muito bom, amiga meu amigo, É, amigo, muito bom no perfume Aí, além de tudo, tem aquela possibilidade De ter uma pessoa gordinha do seu lado Aquela pessoa gordinha, aquela, aquela espaçosa, além de tudo, né Abusada Além de tudo, ela abre as pernas E ela estica o cotovelo em cima de você, né É ótimo, excelente isso Agora tem também um problema, geralmente essas pessoas abrem um saco de Doritos no, no, no, no ônibus E quem tem que ficar suportando o cheiro doce do perfume da Avon E mais E mais o cheiro de chulé do Doritos é você E você fica naquele cruzado assim, de chulé com perfume Uma maravilha Ai gente, mas que gatinha de Doritos! Meu Deus! E além de tudo, a pessoa não se dá o trabalho de abrir a janela, né? Isso é uma coisa que. Meu Deus do céu! E você que ficar morrendo lá com o futum lá. Pra o futum lá, não abre nem a janela. Aí você tem que ficar morrendo lá com aquele futum. Aí tem o motorista. Que ele acha que o ônibus tá muito quieto Ele resolve que tem que botar uma musiquinha Pra animar Dá vontade de Tenta também aquele ser Aquele ser que ele tem preguiça Preguiça de levantar, pegar um papel e a sua porra do nariz dele. Aí ele passa a viagem inteira assim: a sua porra do teu nariz nas cobertas que sejam sua a porra do teu nariz na cortina do ônibus Mas para com essa bosta que tá me irritando Cacete, para, por favor sua na mão e limpa no teu passageiro sua na mão e limpa no teu companheiro Mas não fica fungando o nariz, é muito irritante Tem outra O ônibus tá praticamente vazio Tem lugar sobrando do seu lado, tem lugar sobrando do outro lado Tem lugar sobrando na frente, tem lugar sobrando atrás Entra uma pessoa no ônibus Entrou a pessoa no... Aonde que ela vai sentar? Se você falou do seu lado, você acertou. Querida, ela vai sentar do seu lado. Porque ela é uma pessoa sem desconfômetro. Sem desconfiômetro. E ela e ela é perturbante, ela é importuna. E ela não percebe que eu tô muito agradável, que eu tô me sentindo muito agradado, de sentado sozinho. Mas tem coisa pior nesse mundo. Como por exemplo... A pessoa acha que pelo fato de ela ter sentado do seu lado no ônibus, você se torna amiga dela. Não, isso não é verdade. Você sentou do meu lado no ônibus por livre e espontânea vontade. Não é porque eu quis que você sentasse do meu lado no ônibus. Por que você tá puxando assunto comigo? Eu não quero falar com você. Me deixa dormir, me deixa fazer qualquer coisa, mas eu não quero falar, não quero interagir, quero ficar em paz. Não é porque você sentou aqui do meu lado que você é minha amiga. Entendeu? Não precisa conversar comigo, só sendo Obrigado, por quem me entende Então se você gostou desse vídeo Por favor, deixa o um gostei aqui embaixo Se inscreve no meu canal Aqui em cima, aqui embaixo também tem Se você se inscrever no canal agora Eu vou mostrar meu amigo E tem outros vídeos então que você pode ver Se inscreve no canal, você vai acompanhar sempre Todas as minhas atualizações aqui E se você quer me seguir nas redes sociais também Tem o um link aqui do lado então é isso galera, muito obrigado, acompanhe aqui o canal e até!